Comissão de funcionários, quer uma, algumas dicas a respeito sobre esse assunto? Eu vou te ajudar agora a entender um pouquinho mais como que você pode melhorar a produtividade e vendas da sua casa lotérica. Vamos lá? Antes de falar propriamente de comissões, eu quero deixar claro duas coisas para você. Tudo que eu vou falar nesse vídeo são referências de assuntos que eu já falei com os lotéricos que são os nossos clientes e até mesmo o como a gente faz na nossa casa lotérica. É importante você ter em mente que são exemplos e eu não vou tratar de números reais para não correr o risco de te influenciar no número ou no valor ou na comissão que você tem que pagar apenas no formato de como você pode fazer isso. Esse é o meu objetivo aqui. Existem vários formatos que são utilizados nas casas lotéricas. Alguns pagam valor fixo por cota de bolão, outros pagam o valor em porcentagem e eu vou te falar quais são as diferenças deles, mas antes disso é importante você ter claro duas coisas. Uma coisa é o valor global da cota de bolão. Isso vai conter tanto o valor da cota do jogo jogado como da tarifação que você lotérico recebe da Caixa Econômica Federal. Lembrando, jogo jogado é uma coisa que você tem o um custo do jogo e ainda recebe uma comissão pela loteria desse jogo. E a outra coisa é a tarifação que pode variar de 0 a 35% sobre o valor do jogo jogado. Tendo isso claro, vamos para a próxima fase. Alguns lotéricos pagam comissão em valor fixo independente do valor que a cota tem. Ou seja, se ele está vendendo uma cota de R$ 7,00, sei lá, da Mega Sena, por exemplo, ou se ele estiver vendendo uma cota a R$ 30,00, esse lotérico paga o mesmo valor fixo por cota. Isso funciona? Claro que funciona. Dá resultado? Claro que dá resultado. Acontece que se você lotérico ficar atento, você vai perceber que as suas operadoras de caixa tendenciosamente vão sempre trabalhar com as cotas de valor menor. E isso vai fazer com que você talvez não venda tantas cotas de valor agregado, que são aquelas cotas que têm valor de 15, 20, 30 ou até mais. Então, talvez trabalhar com valor fixo pode ser um pouco arriscado e não te deixar melhorar suas vendas. Uma outra modalidade que se tem é pagar uma porcentagem a respeito da cota de bolão. E aqui vem um assunto muito delicado para você ficar atento. Se você paga comissão sobre o valor da cota, isso pode ser perigoso por dois motivos. Primeiro, se você gerar cotas de bolão onde a tarifação seja zero, isso já pode ser arriscado, porque você vai estar tá pagando comissão sobre um bolão que você não teve lucro de tarifação. Você só vai ter o lucro sobre o jogo que foi jogado e isso a gente não tem por que pagar. Aliás, a gente nem tem como pagar, porque esse valor já é baixo e a gente vai se apertar em relação a isso. O outro fator a ser considerado é que você pode ter cotas de bolão que foram vendidos com tarifação, mas nem sempre de 35%. Então vamos supor, se você estiver pagando comissão sobre o valor total da cota, Sei lá, você tem uma cota de R$100 de custo de jogo e os 35% em cima, então nós teremos uma cota de R$135. Agora veja, o valor que você tem que pagar de comissão, ele deve ser sobre os R$35. Por quê? Porque esse é o lucro que você tem sobre o seu bolão. Então, ao fazer o cálculo, sempre calcule o valor a pagar para a sua funcionária sobre a tarifação que você recebe da caixa. Eu sei que isso parece óbvio para grande parte dos lotéricos, mas tem alguns lotéricos que não percebem isso e paga o valor da comissão sobre o valor total do bolão. E isso pode ser perigoso para você, então fique atento e fique antenado nisso. Espero que essas dicas tenham te ajudado, mas eu tenho mais uma. É comum a gente ver em casas lotéricas também aquela participação em bonificação, ou seja, ao invés de se pagar uma comissão, se paga por faixa de atingimento de meta. Por exemplo, Vamos supor que a lotérica tenha uma meta de R$ 1.000 em tarifações sobre as cotas por funcionário, se bater essa meta ele não paga nada, mas se ultrapassar essa meta ele paga por exemplo 5% sobre o valor, se atingir R$ 2.000 de tarifação por exemplo, ele pode trabalhar com uma meta de 7% de comissão para essa operadora de caixa, assim você incentiva a sua operadora cada vez a atingir mais e melhores metas dentro da sua lotérica para vender cada vez mais, ok? Se você tem alguma dica de algum modelo diferente, cita aqui embaixo, é importante. Nem sempre a gente comenta todos os que a gente conhece, mas a gente traz aqueles que são mais comuns a grande parte dos lotéricos. Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo com algumas dicas. Aproveita e já e se inscreve para poder receber notificações toda semana através da nossa lista VIP. Nesse telefone que está aparecendo aqui embaixo, você pode clicar no link que está na descrição ou enviar a palavra VIP para mim nesse número, que nós vamos te inserir numa lista VIP para poder receber informações toda semana. Aproveita, clica e se inscrever no nosso canal e já clica no sininho para ser notificado pelo YouTube. E claro, já coloca a sua dica que você tiver também, que você tenha no dia a dia da sua casa lotérica para a gente poder já colocar no canal e levar mais informações adiante. Um abraço, sucessos e produtividade!